Olá pessoal! Irei ensinar a como postar uma foto no Padlet. Primeiro, acesse o link da sua turma, diurno, noturno 19 horas ou noturno 21 horas. É o que vou colocar a título de exemplo. Você verá que o Padlet abrirá em uma nova aba no Google. Vá então no canto inferior direito e clique no sinal de mais. Adicione um título à sua postagem. E na parte de baixo, clique nos três pontinhos e clique em Upload. Clique em Escolher arquivo. Procure o local do arquivo, clique sobre o arquivo desejado e clique em Abrir. Você pode digitar algo sobre o seu post e para deixar de digitá-lo, clique fora dele. Está pronto! Caso queira editar a cor do post, apenas clique nos três pontinhos e selecione uma cor. É isso, obrigada!